Hoje trazendo o tutorial da música, ele vem do cantor Gabriel Guedes, beleza? Tutorial esse aí que a gente tirou ao vivo aqui no canal, né? Numa live que foi feita ontem, tá? Vou deixar o link da live aí na descrição, link da cifra na descrição, beleza? Descrição, hein? Descrição, né? E também vou deixar aí o link do meu curso e do e-book Destravando as Teclas, tá? Tudo tá na descrição aí, só dá uma olhada, beleza? Bom... É, música até tranquila de tocar, né? Pra quem tá acostumado com 6 por 8, claro, lembre então, tá? O primeiro ponto aqui é que a música está em 6 por 8. Segundo ponto que está em Fá sustenido menor ou Lá maior, né? Que vai dar na mesma, tá? O é, que, que eu tenho que lembrar pra vocês aqui? Tá? Que você tem que trabalhar bem essa contagem aqui, ainda mais se você quer iniciante, que senão você pode se perder, beleza? Bom, antes da gente ir pro tutorial... Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal E também eu vou te pedir para você comentar de onde você está assistindo esse vídeo nesse exato momento Beleza? Fala aí, de que lugar que você está? Eu estou em São Paulo, beleza? Vamos lá então? Bom, introdução tem quatro acordes Fá sustenido menor Ré Lá E Maior, beleza? Tá vendo esse timbre aí, essa ambiência? É um, um esquema meu aqui, tá? Que eu fiz dentro do mainstage, que é um programa, né? Quem sabe eu não faço tutorial aí explicando aí como é que faz esses Paranauê no mainstage, tá? Então vamos repetir: ó. Fá sustenido menor, Ré, Lá maior, Mi maior, beleza?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 Desse vídeo que eu tô mostrando para vocês Acho que é ao vivo, no drive, em alguma coisa assim Tá? É, começa aqui, né? Ó. Aí só faz E aí entra aqui Tá? A mão esquerda Tá? Então, ó Se fosse tocar exatamente Será que não vai dar para fazer exatamente porque tem dois pianos tocando junto, né? Mas vai dar aqui, ó Bem paradinho, ó Aí depois já vai pro Ré Beleza, depois para de lá, depois para de um, tá? Aí ele já começa a cantar. Porém, no começo desse vídeo eu toquei assim, né? Ó, fazer bem simples, tá? Ó. Beleza. Aí eu fiz de novo. Ó, tá? Vou passar conforme eu fiz no vídeo, porque aí vocês conseguem tocar uma introdução que lembre mais a música. Tá? Vamos lá os acordes são os quatro que eu falei, né? Fá sustenido menor, ré, lá e mi, tá? E aí ficou aqui, ó. Aí, repete essa frase para cair em ré. Beleza? No lá você vai fazer. Beleza? E para cair no mi você vai fazer. Beleza? Tá? De forma bem simples, você vai conseguir tocar. Você que já tem uma desenvoltura maior, você vai encaixar aí dessa forma aí, tá bom? Bom, continuando, vamos lá. Fiz a introdução, eu vou fazer com baixo oitavado, ó. Aí agora vai entrar aqui a parte cantada aqui, tá? Ontem vocês viram durante a live que eu não sei cantar nada da música, né? Então vamos lá. Aí vai de novo. Parará Beleza, então deu essa sequência, uma, duas, três, quatro vezes a mesma sequência da introdução, tá? Se eu fosse recomendar aqui um dedilhado pra vocês, vamos, vamos criar agora então, né? Ó, legal, ó. Beleza? Vou fazer devagarzinho pra você pegar, ó. De novo, ó. Mais uma vez. Pegou? Vamos pro ré mais uma vez. Agora o Lá. Agora o Mi. vou pagar ó. tá tudo junto, ó. Segunda parte, ele virar, não piscar de olhar Vamos ver essa parte aqui Tem que lembrar aqui A melodia, que eu já esqueci é, Lá maior Ré com Fá sustenido tá? Si menor Fá sustenido menor Mi maior Então, vou repetir Lá maior Fico sol sustenido, si menor, fa sustenido menor, mi maior. Beleza? Então é tá. vai ficar. Grande... Não sei cantar, não. Tem este corpo coletar a sua voz. Os junto com o que ele beleza dá para aplicar o mesmo detalhado Aí agora que vai ter uma passagem aqui, tá? Bom, aí a passagem vai ser Ré maior, Fá sustenido menor, Lá maior, Mi maior, aí agora vai para o Fá sustenido menor e vai fazer. Tá? Fá sustenido menor, é, Lá só uma passagem, a guitarra vai ficar numa nota a guitarra vai ficar fazendo só um, um, um si, um dó sustenido tipo... bem simples, tá? Vou repetir aqui, ó. Ré Fá sustenido menor Lá Fá sustenido menor Ré Lá Tá? Se você quiser ficar no Fá é, sustenido Tá vendo? Tá? Dó tá. Ah, aí ia ficar bom terminar aqui, né? Ó, de novo, ó. Beleza? Agora a gente vai pro fácil menor. Lá. Aí faz Lá e Si, ó. Faça menor, Ré, Lá, quem, okay. Suave, aqui dá pra você inventar qualquer coisa na hora. Vai repetir o ele vem, tá? Tudo de novo, ele virar, tudo de novo, beleza? E aí agora vai vir uma terceira parte, tá? E daqui pra frente a coisa vai começar a complicar um pouco. Essa terceira parte vai fazer aqui, ó. Ré, tu és senhor, o nosso Deus, é tu és de receber o louvor, clamar. Então vem. É, então vem, acho que é isso aqui a tá? Só isso aí repete. é você pode fazer essa parte que é uma dinâmica de aqui ó Daqui a gente vai pro ele virar novamente. Agora vai começar a ter umas partes diferentes aqui, tá? Quando a gente voltar agora, pro... agora, agora é fogo, hein? Agora, pro ele virar, vai ser ó. Ele no da queda da queda da... É, ele no da da... É lá. Mixol. Si menor. Faça o menor, é, ele vem aqui. Vai ser igual normal, né? Ele vem, não mais se esqueça, mas tomou junto com o amor. Para o e meu não poder que não se entregou. Ele vem, ele vem, tá então, normal até aqui. Aí vem de novo. Ele virá, ele virá, está de olhar quando estiver pronto com ele. Vira. Quem estiver pronto, né? Na sua glória morar, ele vem, ele vem. Agora o que que vai rolar aqui? ó? Não mais triste. Mas... Tá? Então entrou aqui um Lá menor. Isso aí mesmo. Tá? Então, ó. Vou voltar antes dessa parte aqui, ó. Vou fazer ele virar normal maior, tá? E quem Agora, Lá menor. Não mais tristeza Não mais temor Não mais cantar. Então, ó Vou pegar essa parte Não mais tristeza Lá menor, tá? Junto com o Zan Já fazendo isso Junto com De novo com Beleza? Tá? Pegou aí, né? Vamos voltar Tá, não mais tristeza, não mais temor como mais cantar eu vou Beleza? Ré menor, digna que fonque sem Lá menor vem Sol, tá? Daqui volta pro Lá maior Ele vem Escanor viagem Agora vai ser Mi menor com, com ele? irá ah, nem sei mais cantar. Aqui pra frente já, já me perdi na melodia. Na sua glória. Si menor. Tá? É, Fá sustenido menor. Mi maior. Você que conhece essa música vai desenrolar melhor que eu. Tá? Não vai tá? Lá maior de novo. Junto com os anjos. Dó sustenido menor. Digno ao cordeiro. Si menor entregou, ele vem, faço o menor E, tá? É lá Beleza? Esse pedacinho do final aqui é brabo, hein? Então você vai pegar os acordes, tá? Você tem que saber cantar a música, claro, né? Porque você tá no tutorial aqui você conhece a música, né? Beleza? Melhor do que eu até, tá? Então você vai encaixar aqui os acordes, conforme eu falei que vai dar tudo certinho. Eu sei que tem muita gente que quando chega nessa parte aqui que muda para lá menor, daqui para frente se perde. Então aqui agora vai ficar fácil para você tocar. Beleza? Bom, pessoal, não esqueçam então de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal aí. O link do curso na descrição, beleza? E eu vou deixar, tá, um link de reserva para quem quiser desconto na Black Friday, tá? Então Black Friday, né? sexta, beleza? Então quem quiser esse desconto vai entrar no grupo, tá? O grupo tá bloqueado para mensagem, porque você não tá lá para trocar ideia, né? tá lá para pegar o teu desconto, tá? E aí na sexta-feira eu vou jogar lá o link com desconto para quem quiser esse desconto, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, tá? E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!